Fala galera, beleza? Aqui é o Stick, e no vídeo de hoje a gente vai conferir um jogo NFT, que é o Basketball Legends, conhecido também como BBL, e esse jogo teve uma atualização agora, então por isso que eu resolvi trazer pra vocês, porque agora tá muito bacana, então vamos conferir. Então pra quem ainda não conhece o jogo, vou deixar pra vocês o link na descrição, e eu resolvi entrar nele aqui, e tá na cara que é um jogo de basquete, tá bom? Então aqui tá falando bem-vindos treinadores, tem um contrato oficial aqui, e você pode clicar aqui pra tá comprando o token, vai estar tá sendo redirecionado pra Pancake, a gente pode pode concordar aqui e vamos tá vendo quanto custa. Então, cara, um BBL, cara, tá bem baratinho, hein? 0.005 dólar, mano. Ó, bem de boa pra entrar aí. E, bom, descendo aqui, mano, a gente consegue ver um pouquinho aí de como que tá o Tokenomics, tá? Então, 28 foi pré-venda, 1% parceria, 24,40 burn, 3 devs, 15 reward 6 private e 19,60 liquidez. E, bom, galera, pra estar tá entrando no game é muito fácil, tá? Você vai vir aqui no shopping do jogo e você pode estar tá fazendo suas compras aqui, mano. Você tem um pacotinho aqui que custa 7,63 BBL atualmente tá, que vem um jogador, você precisa de no mínimo dois jogadores, então seria aqui no pacotinho de 1526 BBL isso se você quiser tentar a sorte, né mas você pode estar tá pegando também, por exemplo esse aqui, esse aqui ó, tá 694 BBL, tá, então você precisa de dois jogadores aqui, tá, que você pode estar tá selecionando e tem aqui os treinadores, cara treinador tem de 6.000 BBL tem de 1.945 BBL aqui também então cara, vamos arredondar 2.000 BBL aqui, tá, basicamente um treinador mais aqui, sei lá, uns 1.500 então você vai gastar, mano, uns 3.500 Aqui, no máximo, estourando Então olha isso, cara, 20 doleta, mano 20 doleta, tá baratinho pra entrar no jogo Por isso que eu resolvi entrar agora, tá Porque o retorno parece que é rápido, tá Então eu acho que é uma boa oportunidade, um valor bem baixo Aí, pra entrar, comparado com a maioria dos jogos NFT, tá bom? E bom, aqui vocês podem ver Que tem os meus times, tá, tem um Alex Dale Aqui, um comum, e um Clark Young Eu acabei pegando dois comuns ok? E aqui nos treinadores eu tenho o José Arriba, beleza? E basicamente cara, pra você jogar, você clica aqui em jogar partida a gente pode estar tá jogando aqui na arena 1, na né? Street 1, aqui, com dois jogadores e um treinador. Basicamente a gente clica aqui, rapaziada, vai estar tá carregando você seleciona o um treinador, no caso eu só tenho esse seleciono ele, e eu preciso de um treinador nível 1 e dois jogadores nível 1, certo? Então tá certo aqui, vai pedir pra conectar a carteira pode estar tá assinando, Chequerindo aqui e carregou a quadra, mano? Aí basicamente você seleciona aqui os seus jogadores no caso eu só tenho dois, eu seleciono só jogadores que eu tenho, vai pedir um ala aqui cara, eu só não sei direito aqui qual que é cada um aqui, eu acho que esse aqui, deixa eu ver ala, ala armador, cara eu vou botar esse aqui, aqui de ala e ala pivô, mano, deixa eu ver ala pivô, eu vou botar esse aqui, é, ele é mais pivô, mano, pronto eu acho que é isso, essa seleciona é selecionabilidade esse aqui, mano, armador seria legal botar um rebote aqui nele e o pivô, vamos colocar aqui um arremesso, uma enterrada vou botar um arremesso aqui, cara, pronto, basicamente é isso, tá, e basicamente, cara, você tem que Quatro partidas por dia, vou clicar aqui em Start Match E vamos lá, cara, tô iniciando aqui com vocês, beleza? Ah, basicamente aqui, ó, são 30 segundinhos E tem que ir torcendo, cara Vamos lá, vamos lá, torcida, cara, eu tô... Eu sou o quê? Eu sou casa? Tô... tô ganhando, tô perdendo, <risos> tô ganhando, tô perdendo Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 Ai, não, perdi, sério, ganhei, perdi Perdi, cara, pô, sacanagem mas de qualquer maneira, parece que eu ganhei um Champion Ticket e ganhei XBBL, tá? Então, mesmo perdendo, você ganha 2.96 XBBL, tá bom? Posso clicar em visualizar recompensas aqui. E aqui, pelo jeito, vai aparecer. Vamos lá, visualizar e coletar. Aparece aqui, ó, que eu ganhei. Tem a taxa, cara, a gente tá acostumado. Então, parece que é primeiro dia, 50% e vai caindo, né? Pode converter BBL pra XBBL. E saque que pode levar até 30 minutos pra ser processado pela rede BSC. Ok, cara, agora a gente vai clicar aqui em jogar partida. Vamos pra Stuart aqui. Vocês vão ver, ó, eu vou selecionar aqui o treinador. Vou selecionar aqui os jogadores, ó. Vai selecionar jogador. Vamos lá. E, ó, aparece isso aqui, ó, mano. No estamina, cara. Por quê? Porque eles têm que dar uma descansada a cada partida, né? Podem ver aqui, ó, que tá demorando um minutinho e pouco pra restaurar a estamina, tá bom? Então... Você clica aqui no jogador, pá, mais detalhes e mostra aqui, ó, um minutinho e pouco. E você pode estar restaurando a estamina com aqui essa energia, ó, Sports Drink, tá? Além disso, rapaziada, você pode aumentar a quantidade de partidas. Então, igual eu falei pra vocês, são quatro no dia, você pode pegar esse drink aqui também e aumentar pra mais quatro partidas no dia, tá bom? Então, basicamente, pra fazer isso, a gente vem aqui em Shopping, vem aqui em Utilitários e tá aqui, ó, mano. Esse aqui é pra poder jogar mais quatro partidas no dia e esse aqui é pra restaurar a estamina. Pelo que eu entendi, é isso aí, beleza? E enquanto isso, galera, vou mostrar pra vocês aqui um novo modo que chegou, que é esse modo multiplayer aqui, cara. Esse modo multiplayer é meio que um bolão aqui, basicamente. Então a preparação termina em 1 hora e 34. E, cara, basicamente, as pessoas do mundo todo jogando o jogo aí, você vai fazer a sua escolha, cara. Sua aposta. Você escolhe o time 1 ou o time 2 e você coloca 175 CT aqui pra estar tá entrando nessa aposta, tá? E basicamente vai ter aí a batalha dos times e você pode estar tá colocando ali mais ainda pra aumentar a chance de vitória do seu time. E aí o time vencedor vai ter o bolão dividido pros ganhadores, né, que apostaram nesse time e galera, por causa dessa atualização do jogo a moeda deu uma disparada, tá bom? por isso que eu achei um potencial aqui, tá ligado? acabei entrando antes dessa atualização aí, e bom, carregou aqui a stamina dos meus jogadores, galera, vamos jogar mais aqui então selecionei o treinador, selecionei street aqui, vamos selecionar aqui o jogador novamente, cara, vou fazer a mesma coisa aqui, vamos selecionar o jogador, só vou mudar a habilidade para ver se vai mudar alguma coisa, hein vamos lá, selecionei, vamos botar agora esse aqui, drible, e vamos selecionar Nesse né, aqui agora, mano, vai ser é, Assistência, vamos lá então Basicamente start match e É isso, cara, vamos lá, vamos ver se dessa vez vai dar bom Olha, dessa vez meu time ganhou tentacional Nossa, ganha bastante, cara 30... Nossa, é muita coisa 38.33xbbl Ok, cara, e agora vamos fazer o seguinte Rapaziada, então eu tenho mais duas partidas Aqui, tá bom, sem ter que usar energético Vou estar tá jogando, tá bom, eu acredito Então que vale depois a pena eu pegar O energético, eu só não vou pegar agora Porque eu vou esperar primeiro aqui pra mim poder Pegar, tá vendo? Só não vou pegar agora que tem 50% de taxa, né? Então vou esperar. Vou esperar sair a taxa, vou poder dar claim aqui e aí com os próprios XBBL que eu já ganhei, eu consigo tá vindo ali no shopping, né? Utilitários e posso tá comprando os energy drinks. Eu acho que isso vale a pena porque depois eu vou conseguir então jogar 8 partidas por dia e vai aumentar a velocidade que eu vou ganhar a XBBL, cara. Depois a gente faz o cálculo ali. Eu vou então esperar aqui, ó. Cadê meu time? Vamos lá. Vou esperar aqui carregar a estamina, vou jogar mais as duas partidas que eu tenho restante, tá vendo? E depois a gente faz o cálculo pra ver quanto tempo tá o retorno do jogo aí numa média, né? Aí, galera, terceira partida, acabei perdendo aqui, tá? Novamente. Bom, galera, e finalizamos aqui a quarta partida com mais uma vitória, mais 38.05 XBBL para conta, beleza? A gente clica aqui agora em configurações, então, visualizar e coletar recompensas, cara. E deu aqui, então, mano, 2,96 mais 38, mais 2,95 mais 38, tá bom? Basicamente isso que deu nesse dia de hoje, tá? E basicamente é isso aqui, tá, galera? Então agora a gente vai fazer a famosa conta de padaria aqui, para ver, mano, mais ou menos, quanto que daria o retorno aí, mantendo essa média aqui, tá bom? A gente vai fazer alguns cenários aqui. Então eu vou arredondar aqui, bem arredondado para a gente facilitar as contas. Então o cenário que eu ganhei 80 mais ou menos ali no dia, que foi é de 50%, né? Então ganhei duas, perdi duas. Vamos botar esse cenário de a pessoa mediana, né? Ganha metade, perde metade. Então basicamente seria ali 38 cada vitória vezes 4, né? Que é metade ali das 8 que você teria, 152 menos 5 ali que você tomou energético, 147 por dia, você investindo ali no máximo né, isso você pode investir menos, né você pegando ali na loja, mas enfim investir no máximo, 3,500 ali dividido por 147 basicamente, ó, 23 dias que é esse o ROI, o retorno sobre investimento aí que a maioria tá tendo por aí, uns 20 e poucos dias, tá bom? Então esse é o cenário mais comum aí de acontecer beleza? E obviamente galera, isso que eu falei depende da cotação da moeda, tá? Então agora ela tá num topo, então se ela cair, vai demorar mais o seu ROI, se ela subir também, aumenta bem rápido o seu ROI, então depende da sua análise, tá bom? Então, assim, considerações finais, galera. Na minha opinião, o valor tá baixo pra entrar e, na minha opinião, vale a pena por isso que eu entrei. Mas você tem que ver aí o que vale a pena pra você, porque o dinheiro que é pra mim pode fazer falta pra você. Então, nunca invista um dinheiro que vai fazer falta, tá ligado? A gente tá no mercado de NFT, de criptomoedas, é um mercado de alto risco, então invista um dinheiro que você possa perder, porque como eu falei, a moeda pode subir, pode descer. Então, saiba disso, tá bom? Óbvio que, como a gente analisou aqui, na minha opinião, acho que vai valer a pena. Em uns 20 dias aí, eu acredito que eu retorno o meu investimento. Tá ligado? Então é isso que eu espero. Mas eu sei que é arriscado. Mas, cara, você agora analisa. Os links estão tá tudo na descrição. E você vê, na sua opinião, se faz sentido e se vale a pena. Tá bom? Agora eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais.